De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Salmos 42, verso 8. Estamos diante de mais um dia em que não temos o que temer, pois Deus nos dá forças e é nosso companheiro em todas as horas. Tenha fé que este será um bom dia, pois será. Tudo é capaz pela esperança e amor em Deus. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.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 Considerai os seus palácios, para que o conteis à geração seguinte, porque este Deus é o nosso Deus para sempre, ele será nosso guia até a morte. Salmo 86 Inclina, Senhor, os teus ouvidos, e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda minha alma, pois sou santo, ó Deus meu, salvo teu servo, que em ti te confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a te clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a te, Senhor. Levanto a minha alma, pois tu, Senhor, és bom, e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Dá ouvidos, Senhor, à minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamo a ti, porquanto me respondes. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Porque Tu és grande e fazes maravilhas, só Tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho, e andarei na Tua verdade. Une o meu coração ao temor do Teu nome. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o Teu nome para sempre. Pois grande é a Tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do inferno mais profundo. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e as assembleias dos tiranos procuraram a minha alma e não te puseram perante os seus olhos, porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, e piedoso, sofredor, e grande em benignidade e em verdade, volta-te para mim, e tem misericórdia de mim, dá a tua fortaleza ao teu servo, e salva ao filho da tua serva, mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me odeiam, e se confundam, porque tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste, que Deus ilumine seu dia. Faz-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a te elevo a minha alma. Salmos 143, verso 8. Tenha um bom dia e que Deus nos guie em mais este amanhecer. Aproveite seu dia, sabendo que Ele está no comando, que a fé lhe acompanhe hoje sempre que sua caminhada siga leve e correta. Aproveite o dia e a beleza que vive nos detalhes.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 porque vem, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Semear um bom dia com Deus. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa. Pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Eclesiastes capítulo 11, verso 6. Bom dia! Deus nos dá todas as ferramentas para construirmos uma vida de virtude e amor, mas para colhermos estes sentimentos, precisamos plantá-los diariamente. Semeie o que deseja para si e Deus sempre corresponderá. Que seu dia seja abençoado.